O mundo é das pessoas determinadas. Não tenho dúvida sobre isso. Só que a pessoa, para ser determinada, precisa saber o que quer. Ter certeza do que quer. A maior parte das pessoas querem porque querem. E muitas vezes nem sabe por que querem. Quanto vocês param para pensar naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão querendo para saber o que quer é. de novo ouve pergunta, investiga procura se informar para saber se aquilo que vocês estão querendo é realmente aquilo que é melhor para vocês e se a determinação de vocês num determinado caminho ela realmente vai trazer para vocês todos os resultados que vocês querem de repente você está no caminho do bom. Mas tem um caminho do ótimo. Eu sou extremamente disciplinado. Vocês falam, ah, mas eu não quero ser tão disciplinado assim. Eu não quero ser tão engessado desse jeito. Disciplina é gesso. Me colocar excessivamente num trilho. É uma questão de opção. O que eu estou querendo é passar para vocês para que vocês pensem. Como é que vocês querem ser? Como é que vocês alcançarão o sucesso sem serem disciplinados quando eu sei o que eu quero eu sou determinado e vou em frente vou buscar aquilo que, que eu quero mas primeiro você tem que saber exatamente o que você quer o que você quer e saber se o que você quer é justo é razoável dá para conseguir pouca gente usa determinação pouca gente pouca gente tem determinado vitórias a maioria das pessoas vivem reclamando vivem lamentando vivem chorando não vivem determinando, elas vivem olhando para a situação, vivem olhando para os problemas, quando você aprende a determinar, pode não acontecer o que você quer agora, pode não acontecer o que você quer amanhã, mas vai acontecer tudo o que você determinou, mas você tem que aprender a determinar, você não depende de ninguém, você depende da sua fé, você não depende de ninguém, você depende do que você crê. Aquilo que você determinar, você pode estar certo que vai efetuar. Você é o culpado das suas vitórias e você é o culpado dos seus fracassos. Não existe limites. Quando a pessoa crê, ela pode determinar coisas grandes, que essas coisas grandes vão acontecer. O mundo é das pessoas determinadas. Não tenho dúvidas sobre isso.